É aé, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, bom eu joguei uma partida de free Fire que foi tipo assim, insana. Tipo tinha um cara, que eu acho que era hacker. E eu até ganhei dele uma vez, mas perdi de 5 a 1. Se você não sabe do modo que eu tô falando, é o moedo Gladiadores FF ranqueado. Esse modo tá muito insano, a live de hoje o começo vai ser pegando platina e o resto jogando Gladiadores FF. Nem sei quantas horas a live vai ter, porque esse modo tá muito insano. Mas vamos parar de enrolar, e bora pro vídeo. Mas antes, queria fazer uma pergunta. Vocês acham que eu mostro minha voz ou eu fico assim? Se eu mostrar, obvio que vai ser com efeitos, mas ainda vai ser minha voz. Então vocês vão decidir na enquete que vou fazer na live. Mas enfim, agora bora pro vídeo. OH! Bom, como vocês puderam ver, eu fui o Rivell nessa partida. Mas então foi isso, galera. Espero que tenham gostado, falou.